Você já percebeu que os seus ganhos dificilmente passa de determinado valor por dia? E que assim que você liga o aplicativo, parece que só te joga corridas para determinada região? Bom, se isso acontece com você, saiba que você infelizmente está dentro do algoritmo bolha, um sistema dos aplicativos que faz você ficar preso somente nos mesmos ganhos em determinadas regiões. Mas não se preocupe, a partir de hoje você vai aprender a desconfigurar isso e vai começar a ter resultados de verdade nos aplicativos. Eu vou te passar essa dica no 0800, viu? A única coisa que eu vou te pedir em troca é que você assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. Você provavelmente já viu motoristas em redes sociais mostrando resultados altíssimos enquanto você não passa dos 250 reais por dia, certo? Bom, saiba que o culpado disso é você. Eu não vou te garantir que após assistir esse vídeo você terá os mesmos resultados desses motoristas, pois tudo depende do seu trabalho, depende exclusivamente de você. E claro, e como você irá ajustar o seu algoritmo a partir de agora na sua conta. Mas para você entender o porquê que você vive nesse déjà vu, primeiro você precisa entender que qualquer aplicativo no mercado hoje possui um sistema de inteligência artificial, com um banco de dados exclusivo e comandos que controlam o aplicativo. E o principal de tudo, o algoritmo. que é todo o sistema lógico da inteligência artificial que encontre em sua rotina os seus padrões de uso para poder se adaptar aquilo que você gosta de fazer e talvez agora você já tenha ficado um pouco confuso aí né então vamos fazer o seguinte eu vou mastigar um pouco para você do que é o algoritmo bom é, sabe quando você pesquisa ali, sei lá, no Facebook, no Instagram, sobre carros, motos, etc. E após você fazer aquela pesquisa, todo lugar que você acessa, sei lá, no Google, ou no lugar onde você costuma ter acessos por aí, você toda hora fica vendo anúncios sobre aquele determinado carro, sobre aquela determinada moto que você havia pesquisado anteriormente. Pois bem. Isso foi o algoritmo de anúncios do site que viu o seu comportamento em relação ao interesse sobre aquela pesquisa e agora está tentando entregar aquilo que você gosta de pesquisar. E com a Uber em 99 não é diferente. Eu disse que o culpado de você ficar preso nos mesmos ganhos nas mesmas regiões é sua, porque é você mesmo configurou o seu algoritmo do seu aplicativo para entregar corridas que te levam para sempre aquele mesmo bairro e os ganhos que você sempre quer receber. E assim por diante, fazendo você ficar preso em uma bolha. Mas Lucas, então como é que eu faço para sair disso? Como eu faço para configurar o meu aplicativo ali, o meu algoritmo para melhorar os meus resultados? Bom, para falar a verdade, não tem segredo nenhum, você sabendo que existe uma inteligência artificial no aplicativo, que está a todo momento coletando seus dados de comportamento, regiões que você gosta de ficar, você só precisa mudar então a sua rotina. Se você costuma aceitar qualquer corrida que toca no seu aplicativo, crie o hábito de rejeitar aquelas corridas que não são favoráveis. Se você não quer que a sua taxa de aceitação diminua, use aquele dedo de Deus que é o único macete seguro que não bula o seu aplicativo e sim reconfigura o seu celular. Você fica online e offline na hora que você desejar, tudo dentro das regras do aplicativo, inclusive eu já postei um vídeo aqui no meu canal falando sobre ele, então assim que você terminar esse vídeo aqui, eu vou anexar no card final como você pode utilizar ele, certo? Mas voltando. Comece a partir de agora a aceitar corridas onde o quilômetro seja acima de R$ 2,00 em bairros que você sabe que não terá problemas, usando também de vez em quando ali o destino definido em determinados horários para o algoritmo ver que você gosta de ficar naquele horário ali, aceitando corridas boas naquela região e eu te garanto que em algumas semanas você vai notar que o aplicativo vai começar a te mandar corridas só para aquela região que você mais aceita corridas, entregando as melhores corridas para você, aumentando assim os seus resultados. E quem sabe assim, você se junta aos motoristas mais ranqueados e começa a ter os mesmos ganhos desses motoristas. Você pode notar que esses motoristas sempre têm constância nos ganhos porque antes de tudo eles sempre utilizaram estratégias na qual fez com que o algoritmo veja a rotina dele e o algoritmo agora trabalha em favor deles não é porque eles ficam fazendo corridas fantasma para eles mesmos como eu vi alguns youtubers aqui no youtube mesmo Falando que o youtuber ficar fazendo corrida fantasma, fazendo corrida grande e depois só mostra o resultado final dos ganhos. Não é nada disso. Que olha, haja dinheiro para ficar pagando taxas altas pros aplicativos todos os dias, né? Geralmente... O algoritmo ele reconhece que os, as estratégias que o motorista utiliza, as corridas onde ele gosta de fazer e entrega as corridas praticamente com frequência para esse motorista. Faça o teste antes de comentar aqui falando que não funciona, que é mentira e tudo mais. Testa primeiro e fale depois. Então é isso. Quer resultados? Pare de aceitar qualquer corrida. que toca no seu aplicativo e aprenda a escolher as melhores corridas, sempre mudando o seu comportamento para não ficar preso na bolha do algoritmo que ele cria de acordo com a sua rotina. E se você gostou dessa dica, não deixe de deixar aquele joinha que você esqueceu de dar no começo do vídeo. E aproveita compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que não estão tendo resultado com os aplicativos. E como prometido, está aqui na tela o um vídeo como você utiliza o dedo de Deus. Espero você neste vídeo ou neste outro, se você gostar da chamada. Bom, é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Falou. Tchau.